Alô, alô você! Alô, alô! Boa noite, empreendedores desse nosso Brasil! Estamos chegando ao vivo aí nessa segunda-feira para mais uma live dos empreendedores. Seja muito bem-vindo mais uma vez aí ao nosso canal, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais, ao nosso Instagram e também você que vai ouvir depois aí no nosso podcast dos empreendedores seja bem-vindo então, aí estamos mais uma vez de volta nessa segunda-feira, depois de uma pausa na semana passada, tivemos aí uma dificuldade pessoal aí, né, que não vem ao caso, mas que estamos de volta aí e o pessoal já vai se conectando aí para aprender um pouquinho mais nessa segunda-feira, um abraço aí ao Cleverson Oliveira, ao Maurão, que está entrando aí também, todos vocês que estão se conectando, e nessa live dos empreendedores, nessa segunda-feira, hoje nós vamos falar sobre comunicação criativa nas redes sociais. Aliás, deixa eu aproveitar e já fixar aqui nos comentários embaixo sobre o que, que nós vamos falar, senão o pessoal entra aí e não sabe do que, que nós vamos... do que, que nós estamos aqui, ó. Aí, cheio de graça ainda a nossa comunicação criativa ali. Aí, beleza. Então você que se conecta aí nessa segunda-feira, na nossa live dos empreendedores, hoje nós vamos falar como se comunicar de uma maneira melhor, mais assertiva aí nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais e para isso hoje nós vamos ter aí uma especialista nessa área, Josiane Amorim, que ela vai fazer parte do rol das pessoas boas que eu conheci na quarentena, né? Veja só. É, enquanto muita gente está vivendo aí o isolamento social, está vivendo aí, é, o afastamento, está deixando de ver muitas pessoas, é, eu passei a conhecer algumas pessoas boas nessa nossa quarentena e a Josiane Amorim foi uma delas, é, que eu passei a conhecer aí por meio das lives que ela também estava promovendo aí por meio do canal dela, aliás... É um tema super interessante, eu sei que ela já não está mais com essas lives, mas era o varal de ideias e como deu ideias boas mesmo para nós, empreendedores. Então, realmente foi uma das pessoas que eu conheci nessa nossa quarentena, assim como foi o Fernando Signorini, que já participou conosco aqui, é, como também foi a Carla Dampek, enfim, quanta gente boa que eu acabei conhecendo aí nesse momento de quarentena, enquanto é, algumas pessoas estão aí... É, Reclamando, dizendo que ah, as coisas estão difíceis, eu conheci gente boa e a Josiane Amorim. Hoje ela vai vir aí para falar conosco sobre as redes sociais. E você que é empreendedor, você que tem aí a sua. que está lutando no seu dia a dia para é, sobreviver aí nesse mundo de incertezas e insegurança, esse é o canal certo aqui para você se conectar. Lembrando que a nossa live e a nossa, o nosso podcast dos empreendedores, ele é sempre promovido e é, é, apoiado pela ASSISP, pela Associação do Comércio e Indústria de Santa, Felicidade, Merce, de Santa Felicidade e também pela Associação de Moradores e Empresários da Vista Alegre Mercês, né? Então você que é empresário, você que é empreendedor, obrigado pela sua participação e como é que funciona? A gente faz uma conexão com a nossa convidada do dia, né? E aí depois a gente vai falar sobre assuntos que vão te ajudar no nosso, é, no seu dia a dia aí, nas suas redes sociais e aquilo tudo que faz parte para você poder promover ainda mais o seu negócio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela conexão rapidinha com Josiane Amorim, né, esteja pronta e preparada aí e enquanto a gente vai dando o nosso boa noite, vai distribuindo aí... Seguidores das redes sociais da Josiane Amorim Que ela está agora participando ao vivo né? é, A gente está aí nessa segunda-feira fria, chuvosa de Curitiba Mas estamos aqui realmente para promover o seu negócio Para ajudar você que vai aí, que está participando é, é, Das nossas lives todas as segundas-feiras A internet deu aquela travadinha básica a Josiane Amorim, você está me ouvindo bem, Josiane? pessoal, tudo bem? A eu estou te Josiane. ouvindo. Ah, tá dando, tá dando aquela oscilada ainda, mas já, já está começando a estabilizar. Bom, muito bem. Bom, gente, você que então está chegando agora aqui, enquanto a Josiane ali tá é, fazendo a conexão dela... Você tá me ouvindo, Oi. Josi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a chamada com ela e vou começar mais uma vez. Dando aquela travadinha básica, né? Será que é a chuva? Será que é o frio? O que será que está acontecendo nessa noite? E quero aproveitar pra, também para dar boa noite aí para o Mauro Lacerda, que se conectou conosco. Maurão, seja bem-vindo também você, né? Aí nas nossas redes sociais. E vamos então aí conectar mais uma vez com a Josiane Amorim. Em 3, 2, 1. Será que nós vamos conseguir dessa vez? Estamos tendo alguma dificuldade de conexão ali com a Josiane Amorim. Não sei se ela está conseguindo me ouvir, se ela não está conseguindo me ouvir. Atenção, atenção. Vamos cancelar, então, mais uma vez aqui. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aí, então, mais uma vez para o Cleverson, que já conectou, para o Maurão, para o Mauro Lacerda. Quero agradecer mais uma vez aí, a todos vocês. Ah, tá aí, ela tá pedindo a conexão, pedindo passagem mais uma vez do Morim. Vamos ver se agora a gente conecta. A internet hoje tá meio tensa aí. Vamos ver atenção Acho que sim. Oi, tá me ouvindo? Opa, agora sim. Agora tá alto <risos> e claro. Inclusive os filtros aí já estão funcionando. Tá tudo, tá tudo certo estou Sim, tô colocando, tô colocando um filtro. Espera aí pronto. Ah, tá certo. Até porque hoje o nosso o tema da nossa Live Comunicação assertiva e a gente você que está aí se conectando você é empreendedor que vai assistir a nossa Live não só hoje ao vivo mas também durante a semana tem muita gente que acaba conectando depois aí para assistir vai ter algumas dicas sobre comunicação lembrando também que essa nossa Live ela fica depois também disponível a partir de quinta vamos lá sexta-feira ela fica disponível lá no nosso Spotify dos Empreendedores, o podcast dos empreendedores e também no Deezer, né? E a gente vai falar bastante coisa aí, que vai dar dicas preciosas. Eu estou curioso porque quando a gente discutiu aqui, quando a gente conversou sobre a nossa pauta, eu vi sobre, eu vi muita coisa que eu falei, puxa vida, eu, eu fiquei curioso para entender como é que funciona essa questão da comunicação criativa. Eu até fiz uma graça ali no, no comentário ali. <risos> É, coloquei um negocinho ali que minha filha de 11 anos que me ensinou ali essas fontes aí diferentes aí para a gente chamar atenção nas redes sociais, fiz uma graça hoje. Bom, Josiane, vamos parar aí de blá blá blá, primeiro de tudo quero te agradecer pela tua disponibilidade, que bom a gente se conhecer nesse momento aí de, de pandemia e... Eu gostaria que você se apresentasse para todo o pessoal que está nos ouvindo, tanto da Associação Comercial de Industrial de Santa Felicidade, quanto da Associação dos Moradores da Vista Alegre Mercês, todos aqueles que vão nos ouvir no nosso podcast e também que vão nos acompanhar nessa semana. Uma boa noite. Josiane Amorim, quem é você, Josiane? Fala para nós. Então, Everson, está é... me ouvindo? Alto e claro. Ótimo. Primeiro, obrigada pela participação, é, eu acho que é, é muito importante né, a gente vir aqui falar sobre o trabalho, sobre o empreendedorismo, sobre negócios, é importante tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo. E segundo, antes de eu me apresentar, eu quero dizer para você assim, que hoje é o aniversário da minha mãe, <risos> o povo tá lá festejando e eu estou aqui fazendo live, a hora que eu terminar aqui eu corro para lá. É... Então, eu, eu acho assim, é muito legal trabalhar com empreendedorismo. É, é o negócio que eu trabalho, né? Eu já, já empreendo há alguns anos. Deixa eu tirar um dos fones, porque senão eu não consigo te ouvir. Aí eu já eu empreendo há alguns anos e eu, eu vi algumas é, necessidades de alguns empreendedores. Que foi justamente baseado nessa necessidade que eu mudei Praticamente toda a forma como eu me comunico na internet. Porque até então eu, eu trabalhava exclusivamente com empreendedorismo, ensinando empreendedorismo. Só que eu percebi que vai muito além. Porque as pessoas, elas precisam, além do empreendedorismo, elas precisam entender como que o marketing digital funciona. E a comunicação criativa da Josi vem justamente para ensinar isso, para ajudar. Porque o que, que acontece? A gente vê na internet, Everson, uma enxurrada de pessoas que ensinam como mexer com a internet. Mas aí eu te pergunto, você é empreendedor, né? você tem um pequeno comércio, você precisa comprar, cuidar do estoque, cuidar das finanças, cuidar de fornecedores... Cuidar da sua loja, porque muitos têm loja física e quem é que vai cuidar do, do marketing digital para você? Quem é que vai cuidar da comunicação criativa da sua empresa? Porque a própria pessoa, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir gerenciar o negócio dela e ainda ter que gerenciar a rede social. Porque a rede social, ela não é tão simples quanto as pessoas acham que ela é. Né? Não é somente você postar foto no teu Instagram ou você postar uma foto do teu produto e você achar que essa foto vai chamar a atenção, vai ter engajamento, vai vender. Não é somente isso. Existe uma série de coisas que, que precisam ser feitas, além de você só postar. Uma delas é estratégia, é um, um, uma comunicação criativa nessa fotografia. É uma fotografia em si, bem tirada, bonita. Só que se o, o, o empreendedor não tiver alguém que faça esse trabalho para ele, ele não vai conseguir fazer. Porque não é a prioridade no momento. A prioridade qual é? É vender, é cuidar do gerenciamento físico da empresa. E a, o gerenciamento da internet, da rede social, acaba, que, acaba sendo um outro negócio que ele não domina. E se ele parar o que ele está fazendo para poder dominar a rede social, ele vai ser um profissional de rede social e não o profissional que ele é hoje, né trabalhando com os produtos que ele trabalha hoje. Foi por isso que surgiu a comunicação criativa. Porque eu, eu, eu, eu entendi que essa era a necessidade dos pequenos empreendedores então não adianta somente ensinar, tem que ter uma pessoa especializada para ir lá e fazer, porque se a gente só ensinar, ele vai aprender, é óbvio, qualquer pessoa aprende, mas ele não vai executar, porque ele não vai ter tempo de executar. Então basicamente é esse o meu trabalho de comunicação criativa. É, você sabe que você falando aí, José, a gente já começa a ter, começa a ter alguns insights, eu me lembrei de um uma coisa, né? Primeiro, assim, a gente tem que saber qual que é o nosso, o foco do nosso negócio, né? A gente tem que saber entender qual, quais são as suas habilidades, quais são as minhas habilidades, para que que eu, para que que eu sou, no que que eu sou bom, a gente saber admitir aquilo que a gente realmente tem é, é, a capacidade de fazer. E uma outra coisa que eu pensei foi o seguinte, né? Algum tempo atrás, quando eu fiz faculdade, né? Alguns anos atrás, eu não vou é, entregar a minha idade aqui, mas eu tenho bastante tempo. <risos> É, as pessoas tinham uma consciência assim, né? Ah, eu tenho que fazer uma faculdade, ponto. Né? Não interessava o que, que ia fazer a pessoa fazer uma faculdade. Hoje, as pessoas pensam assim, eu preciso estar nas redes sociais. Elas já criaram essa consciência, todo mundo sabe que é importante estar aqui é, mostrando, entregando conteúdo, é, é, socializando, enfim, né? compartilhando coisas, compartilhando ideias. Só que, da mesma forma como as pessoas pensavam antes assim, tem que fazer uma faculdade, às vezes a pessoa fazia uma faculdade qualquer, só porque precisava fazer, hoje as pessoas fazem a comunicação nessas redes sociais, como você bem disse, só que tem uma série de outros compromissos durante o dia. Aí isso aqui faz de qualquer jeito. Quando é 10 para as 6 da tarde, eu estou fechando o caixa da minha loja, estou precisando, preciso postar uma foto. Ah, deixa eu entrar aqui, ah, meu amigo compartilhou um negócio. E aí, é nessa hora que a gente vê a importância de um profissional, né, Josi? Sim, e, e outra, Everson, é, se você for olhar né, no, no Instagram, praticamente todo mundo tem um Instagram. É pessoa física, pessoa jurídica, grandes marcas pequenas marcas, pequenos empreendedores, só que o que, que acontece? É, a maioria dessas pessoas não sabe como utilizar o Instagram, não sabe como criar uma legenda que chame a atenção, é, uma composição de hashtag que faça com que esse negócio dele alcance um público maior. Essas pessoas não sabem fazer é, propaganda patrocinada, e tudo isso é necessário, não tem como a gente fugir disso. Porque o que, que acontecia antes? Quando o Instagram veio para cá, quando ele virou febre, o alcance que a gente tinha no orgânico era muito grande. Para quem não sabe o que é alcance orgânico, é você postar e um monte de gente ver, curtir, comentar, sem você ter que pagar por isso. Só que o que, que acontece? Quando polarizou o negócio, muita gente entrou, isso daqui é um comércio. O Instagram também é uma empresa que também precisa ganhar alguma coisa. Como que ele ganha? Através dos anúncios patrocinados que nós fazemos, que nós pagamos. Ou seja, a regra do jogo é assim. Meu amigo, se você me pagar, eu vou mostrar a tua publicação. Se você não me pagar, pouquíssimas pessoas vão ver. E por isso que cai muito o alcance. Por isso que as pessoas que não conhecem a regra do jogo, elas falam assim, ah, ninguém vê o meu Instagram, não, não adianta eu ficar postando. Não vai ver mesmo, porque a regra do jogo é essa. O Instagram também é uma empresa que também precisa receber. E a forma como ele recebe é através de, de propaganda patrocinada. E dá para fazer isso, você não vai é, investir todo o dinheiro da sua empresa nisso. Dá para fazer, todo mundo pode fazer, todo mundo pode colocar uma, um, um patrocínio no Instagram ou no Facebook e alcançar muito mais pessoas. Só que é complicado fazer. Não adianta você ir, por exemplo, no Instagram e colocar lá, é, patrocine aqui, é uma, é uma, sempre aparece lá. Se você fizer isso, você vai perder dinheiro, porque você vai cair num patrocínio geral, onde você não vai delimitar o público que você quer atender. Imagine assim, ó, é, eu tenho uma loja de roupas femininas, se eu colocar naquele anúncio lá que o próprio Instagram ou Facebook fa coloca dentro das redes sociais, que é para gente poder clicar e patrocinar, eu vou pegar um público geral. Só que o meu produto é feminino. Então eu vou jogar dinheiro fora. Agora... Se eu entendo de como funcionam essas publicações patrocinadas, se eu entro lá no meu estúdio, de, no meu gerenciador de negócios no Facebook, se eu consigo arrumar toda a configuração lá, escolher o meu público, eu consigo colocar, por exemplo, mulheres, eu consigo colocar a idade, eu consigo colocar a profissão que essas mulheres têm, onde é que elas moram, se eu trabalho com roupa feminina para gestante, eu consigo colocar até pessoas que, que estão... Mulheres que estão buscando sobre maternidade. Então, só para você, você entender e para as pessoas que estão ali em casa, como é importante você entender como a rede social funciona. Se você não entende, está tudo bem, está tudo certo. Procure uma pessoa que entenda. Hoje, é, Everson, a gente tem aí no mercado... Muitas pessoas que fazem trabalho remoto de gerenciamento de, de rede social. O que, que isso quer dizer? Quer dizer assim, você me contrata para poder gerir as suas redes sociais. Eu vou fazer toda essa configuração, vou organizar para você, vou fazer todas as postagens da sua rede social. Vou criar o conteúdo para ser postado, vou criar as imagens para serem postadas. Ou seja, eu vou desonerar você de todo esse trabalho que não é o seu foco, não é a tua, é, a tua expertise, não é aquilo que você domina, é o que eu domino. Então eu vou trabalhar para você, porém, vou trabalhar da minha casa, do meu computador certo? Sem, sem que você tenha que registrar a minha carteira, porque eu vou ser uma parceira, eu vou trabalhar para você através de um contrato, só que vou gerir as suas redes sociais. Então é isso que as pessoas ainda não conseguiram entender, né? E, e é, é muito importante que elas entendam por quê. Porque a gente está num momento que a gente achava que a, que a pandemia ia durar dois, três meses. A gente está partindo por quê? Para o sexto mês? Acho que é o sexto Sim. mês, né? Veja só, é o sexto mês que muitos comércios estão fechados, né? Só que isso daqui que a gente está conversando é um comércio. É isso que essas pessoas precisam entender. Existe loja dentro do Instagram. Você pode habilitar uma loja dentro do Instagram. Tem que ter toda uma configuração. Se você for lá assistir vários tutoriais, você vai aprender. Não é tão simples assim de você configurar. Aí entra também o trabalho de uma pessoa que faz a gestão da rede social. Só que é... o que é importante entender é que isso daqui também é uma vitrine. Também é uma loja. Né? Que você pode pegar todos os seus produtos e cadastrar aqui para que as pessoas possam comprar online. E o que eu vejo na internet é que a grande maioria dos pequenos empreendedores ainda não transformaram o Instagram deles numa, numa é, uma extensão da loja. Né? Alguns dizem ainda uma máquina de vendas, porque quando você tem tudo isso organizado, né, tudo muito bem feito, muito bem planejado, vai vender. Vai vender porque você vai alcançar um público maior. E é matemática, né? Se você alcança lá mil pessoas, pelo menos 1% dessas mil pessoas vai ficar. E, consequentemente, elas vão comprar. Porque elas precisam do produto. Né? Aí algumas pessoas falam assim, Ah, Josi, mas a economia está parada, o dinheiro sumiu. Não. Não. Gente, o dinheiro não some do mercado, ele muda de mão. A única diferença é essa. O dinheiro muda de mão. Se você não está preparado, né? Se a tua empresa não está preparada, aí sim o dinheiro vai sumir, mas ela não vai, o dinheiro não vai sumir, ele vai passar para outro empresário. Né? Ele, ele vai para a tua mão, Da tua mão. Né? Ele vai da pra tua tua mão. Exatamente, ele vai para a mão de um outro empresário, né? De uma outra empresária que que está mais antenada, né? Que está mais preparada com esse novo mercado, porque a gente está sim partindo para um novo mercado que que não era tão visto, né? E fomos obrigados a olhar esse novo mercado que é o mercado online por causa da situação toda, né? Mas é realidade. É, e esse mercado ele veio para ficar, ele não é passageiro. Às vezes as pessoas pensam, assim, ah, não agora. Eu vou esperar um pouquinho, que depois volta tudo ao normal Mas e qual que vai ser o normal? Né? Antes da gente continuar falando sobre isso Quero só dar um oi aqui pro o jornalista Márcio Barros Aqui, mandou parabéns o entrevista Oi, Márcio é, Aqui, ó Flor do Campo disse aqui, ó Incrível, preciso disso Opa, depois você faz contato aí com a nossa amiga Josiane Ela escreve, escreveu também assim, ó Que legal, você consegue filtrar o seu público-alvo Você consegue filtrar localização Tudo Tudo, tudo Tudo Dá boa noite aqui também para Marlene Coelho, para o Wagner 15, para o Lacerda já foi, Andréia Deia, Alho Consórcio, Miss Preta, Noi Bernardi, Chef Gibarione, enfim, todo o pessoal que está se conectando e também acabou de conectar a Nancy Cavalho aqui, que também acabou de entrar. Você sabe, Josi, que você falando aí, eu me lembrei da evolução que é a comunicação, né? Porque antigamente você precisava ter um... Um bom ponto físico, né? Uma loja bonita. Eu, quando fiz o primeiro grau, eu estudei numa escola que tinha uma, aulas de propaganda e vitrinismo. para a gente aprender a, como arrumar a nossa, a nossa vitrine da nossa loja, né? É, aí, com o passar do tempo, veio a lista telefônica, né? Quem é um pouquinho mais antigo aí, né? Vai lembrar que eu trabalhei com a área de compras, a gente pegava a lista telefônica e buscava lá, né? É, Chaveiro. Aí tinha um monte de chaveiro que se chamava aba, né? Por quê? Porque eram os primeiros que apareciam ali na lista telefônica. Aí veio o Google, né? Então quem era o primeiro ranqueado no Google, então aparecia por primeiro ali. E hoje a gente vê que as redes sociais, elas estão aos, aos pouquinhos tomando, cada vez mais fazendo essa, esse papel aí na, na, na parte de buscas. E só que antes da pessoa chegar no marketing digital, ela precisa pensar em algumas outras coisas, né? Contem para nós aí o que que o um empreendedor precisa pensar antes de ir para a rede digital. Ele tem que se organizar, se planejar, colocar mesmo no papel o que, que ele tem que fazer, qual é o tipo de negócio que, que ele quer, mesmo quando esse negócio já existe, né? Porque o que, que acontece hoje com os nossos, os nossos, acho que mais de 27 milhões de empreendedores que nós temos no Brasil? A maioria, Everson, é, é, é, eles empreendem por necessidade. Quando você faz algo por necessidade, você possivelmente você não se programa. Você vai vender coxinha porque você precisa que entre dinheiro na sua casa. Só que você não se, progr não se programou para vender coxinha. Você não se programou para saber a longo prazo quantas coxinhas você precisa vender por dia para você ter durante cinco anos, é, sei lá, 5 mil reais por mês então as pessoas não se programam e não é culpa delas é porque realmente a situação em que em que a maioria vive não permite essa programação mas ela é necessária então a gente tem que fazer um pequeno esforço para escrever para fazer o desenho do nosso negócio para que ele cresça né e para que você não fique a vida inteira somente vendendo coxinha não tem nada de errado nisso mas não é melhor você ser um empresário ou você ser um franqueado de uma marca de coxinha, que pode ser a tua própria marca, do que você ser somente o um vendedor de coxinha? Só que para você ser um franqueado de, de uma marca de coxinha, você precisa de várias coisas no seu negócio. Você precisa se profissionalizar, você precisa se capacitar, você tem que fazer o seu modelo de negócios para você saber onde você quer chegar. Né? Você tem que entender de finanças, você tem que saber como que funciona estoque de produtos, né? independente se, se o produto é um produto alimentício ou não. Se for alimentício, mais ainda, porque você tem que saber a validade desses produtos, você tem que saber, por exemplo, como você vai fazer o lucro dividindo todo o produto, né, a farinha, porque você não tem como fazer a, a tua medição de lucro em um pacote de 20 quilos de farinha. Tem que fracionar, para você entender, para você, pra você ir, ir de verdade lá no foco, para você saber qual é o lucro que você tem que ter. Então, planejamento é... É básico. Organização, planejamento e capacitação são coisas que todo pequeno empreendedor tem que fazer. E aí a pessoa fala assim para mim, ai Josi, não tenho dinheiro. Não é caro. Tem cursos gratuitos, tem cursos que são baratos, tem cursos que são caros. Né? Tem para todo tipo de bolso. Mas a pessoa tem que virar uma chave aqui ó, na cabeça dela de que ela precisa se capacitar. Porque se ela não se capacitar, o mercado vai passar por cima. Um exemplo é, de o um mercado passar por cima é o que, o que a gente está vivendo hoje. Olha a quantidade de comércio que está fechando as portas. Porque não tem dinheiro mais para pagar os aluguéis. E aí o que, que acontece? Se a pessoa tivesse uma rede social muito bem estruturada, ela estaria vendendo na rede social. E ela conseguiria manter o, o ponto físico dela. E uma outra coisa que está acontecendo que muitas pessoas não estão é, pensando, inclusive os comerciantes que são os donos dos pontos, né, que que alugam para terceiros. Veja só, se essa pessoa que é um comerciante, ao invés dele alugar o ponto comercial, se ele fizer lá vários pontos Porém, de estoque e não de porta aberta para a rua, muita gente vai alugar. Por quê? Porque se a gente está partindo para um negócio que é virtual, que é online e que está muito grande, que está crescendo muito, essas pessoas que vendem produtos, elas vão precisar de um lugar para guardar o produto delas, porque elas não têm como estocar isso em casa. Só que a contrapartida, elas não, elas não precisam de uma porta aberta para a rua. Então, se eu sou um comerciante, se eu tenho um, um ponto comercial ou um barracão que é grande, e eu posso dividir esse barracão em vários espaços fechados, né, eu posso alugar esses vários espaços. É como se fosse lá, imagine um container cheio de portas com trava. Cada porta é um quadradinho onde eu alugo para fulana guardar os produtos. O outro eu alugo para o outro fulano guardar os produtos. Eu vi isso aqui em Curitiba em um lugar só. Olha o tamanho que nós somos em Curitiba. Nós somos gigantes. Então, se... Só que são coisas que muito vem de fora. Só que se você não ficar de olho no que está acontecendo lá fora, você... você perde espaço no mercado. Você deixa de ganhar mercado. Então, olha só, é uma ideia que muitos empresários, donos de pontos comerciais, pode fazer. Porque daí eu vejo um monte de porta fechada, que poderia ser utilizada como estoque de mercadoria, só que não para uma pessoa, mas para várias pessoas. É só você adaptar o teu negócio. Se é uma loja muito grande... Fecha ela em vários pedaços para que você consiga sublocar, para que você consiga alugar para várias pessoas ao mesmo tempo. Então é, é um novo negócio que poucas pessoas têm conhecimento. É, na verdade, assim, né, o planejamento que você falou do antes de se tornar digital e ele também ele encaixa também para depois que você é digital, né? Sim. Porque, é, porque assim, se você tem um negócio e não é digital já, já tem alguma coisa errada aí, porque não, não dá para pensar mais em 2020, praticamente 2021, você ter apenas um canal de vendas. Você tem que ter aí o que chama-se Omnichannel, né? tem que ter vários canais aí para você atuar. Só que não adianta você ter um canal qualquer, você tem que ter um canal estruturado, bem pensado, porque senão você vai acabar jogando contra a tua própria imagem, né? E falando Exatamente. Até... E falando até em imagem, eu, quando você falou ali, achei interessante, né? Dos 27 milhões de empreendedores que tem no Brasil, aí, aproximadamente, é um número meio difícil de, de, de ser assim, é, é, preciso, porque é, tem muita informalidade, enfim, né? Mas também nós temos aqueles empreendedores que é, atuam dentro das próprias empresas, né? a, a, são empreendedores em outros CNPJs, né? E que também não cuidam das suas imagens. Aí essa pessoa, ela tem hoje um Instagram, só aparece é, é, em festa, em balada e tal E ela esquece que aquilo ali também é o cartão de visita dela Amanhã ou depois ela vai, é, uma entrevista de emprego, alguma outra coisa Também vai acabar se prejudicando, né? Mas isso aí talvez seja assunto para uma outra live a gente possa voltar <risos> a falar aí também sobre os cuidados que a gente tem que ter como pessoa Não só como negócio, né? Porque... É, é, as pessoas que estão buscando hoje nas redes sociais, que estão hoje navegando nas redes sociais, elas, têm, elas buscam algumas coisas. Né? Na tua visão, essas pessoas que estão ali navegando, que estão rolando feed de notícias, o que, que elas buscam? O que, que elas procuram nas redes sociais hoje? Depende muito da rede social. Né? É, o Instagram ele, ele é tido como uma rede social mais assim, de entretenimento mas não é e, e grandes marcas já viram isso né o, o Instagram ele é muito ele é muito dinâmico então você fica arrastando o dedo ali vai para cá e vai para lá só que o que que acontece quando algo te chama atenção você você para então é isso que os empreendedores têm que entender tem que ter um planejamento, tem que ter imagens, tem que ter uma composição ali de, de cores, tem que, tem que ter é, vídeos, né? tem, você tem que mostrar os teus bastidores, porque é, ele é a rede social que, que fica o tempo todo com as pessoas. A gente fica, a gente fica o dia inteiro olhando o Instagram, ideia é do Instagram para o Facebook, do Facebook para o Instagram, e assim vai. Mas não são as únicas redes sociais. A gente tem aí o Google, o YouTube, o LinkedIn, o Pinterest, que são redes sociais fantásticas para você divulgar o seu produto. Por quê? Porque, por exemplo, o Pinterest ele é um buscador, assim como o Google e o YouTube. Eles são buscadores, mas não quer dizer que você não tenha que estar lá. Você pode fazer as suas propagandas nessas, nessas redes sociais, que são redes sociais de busca. Então, por exemplo, o YouTube, ele é uma das redes sociais mais vistas no mundo inteiro. Você não precisa ser um YouTuber para você estar lá, mas você ter uma conta no YouTube com os seus produtos, precisa... Ou, pelo menos, você ver como que funciona a questão de divulgação no YouTube. As pessoas, elas acham, é, Everson, que você fazer publicação patrocinada na rede social, principalmente no YouTube, as pessoas acham que é coisa de outro mundo, que é caro, né? Porque alguns youtubers que são famosos cobram lá 20 mil, 100 mil para poder divulgar a sua empresa... Mas a gente tem que olhar o copo cheio e não o copo vazio. Não existem somente aqueles youtubers que têm um milhão de seguidores. Tem os youtubers que têm 10 mil, que têm 50 mil seguidores. Já é um público grande para você poder divulgar a sua marca. Então é isso que as pessoas precisam começar a olhar, né? Porque não tem, não, não tem mais como fugir da rede social. Não tem mais como fugir do mercado online. Antigamente, o que, que era? Era a TV. Quem é que podia pagar um, um anúncio na TV? É Coca-Cola só que podia pagar. Né? Empresas dessa, dessa natureza. Pessoas comuns não podiam. E hoje popularizou muito. Tanto que até as propagandas na televisão... Os valores não são mais como eram antigamente. Antigamente, para você para você divulgar lá uma, uma campanha da Coca-Cola na TV no horário nobre, era um milhão de reais, sei lá quantos segundos. 10, 15 segundos. Era isso. Hoje, não é mais. Né? É, Graças tá à internet. É, até porque o próprio orçamento dessas grandes companhias ele já se dividiu né? Vai X para TV, X para rádio, X para revistas Mas opa vai Y para YouTube, Y para tanto E é interessante o que você falou né Às vezes o empreendedor pequeno, aliás, até quero aproveitar aqui Tem bastante gente que conectou Tem a Lu Burco, Elisângela, Índia, AGD, Flávia Carine, fotógrafa é, Mega Economia, Lincoln, Jacomite, uh, acho que é isso, Bruno Grossi Faria, Joyce Jacomel, Vânia, bastante gente conectando aí, bastante, bastante gente que vai aí durante a semana também acompanhar, às vezes essas pessoas, até porque a gente tem o apoio ali da, da Associação da Indústria e Comércio Santa Felicidade, da... Da Vista Leg Mercedes também, né? Os empreendedores, eles acham, às vezes, que colocar um, é, é, fazer um anúncio numa plataforma como o YouTube, por exemplo É algo astronômico, como você mesmo disse é, Mas fazendo um trabalho profissional, que aparentemente a pessoa pensa assim Puxa vida, eu não vou contratar a Josi porque vai custar muito caro, né? Eu não tenho dinheiro para fazer um investimento, enfim Então eu vou fazer por conta, porque daí eu não gasto, esse valor eu não gasto lá na rede social é, é, eu posso gastar lá, mas só que aí vai gastar errado, e aí realmente é gastar. Errado. Então aí realmente é, é um gasto. É, uma coisa que eu sempre falo quando eu dou treinamento de vendas ou treinamento de atendimento ao cliente, é o quanto que vale e o quanto que custa, né? Então assim, às vezes a gente olha um trabalho de uma pessoa, ah não, custa caro, mas peraí, quanto é que vale esse, esse profissional? A experiência, o expertise a assertividade dessa pessoa em realmente colocar o teu dinheiro porque é uma responsabilidade muito grande para vocês, né? Eu tive há um tempo atrás entrevistando aqui no canal uma, uma youtuber também e ela falou, olha gente, é, existem influenciadores que geram é, um, um, com, menos, com menos público como você bem disse, né? Não preciso pegar lá o Whindersson Nunes que tem milhões de seguidores. Às vezes eu tenho um Influenciador numa, numa região, e é essa pessoa que vai fazer com que eu venda cinco camisetas, que vai fazer com que eu venda Sim. duas bolsas, que eu venda. sabe? E isso geralmente, isso é o que realmente vai fazer a diferença, vai pagar o custo da campanha e vai gerar resultado. A gente tem aqui um comentário da Flor do Campo, ela diz assim: ó, verdade, custo-benefício de algo bem feito, o resultado que se colhe disso. Então, a importância é realmente de a gente. É contar com o trabalho de um profissional capacitado é, e pensar aí no, como um todo. Porque a comunicação, né, José? Ela tem que ser pensada, como você bem disse, numa identidade, né? E, e o teu trabalho, ele contribui também nisso de escolher é, cor, logotipo, forma, imagem? Sim. Como é que funciona a criação dessa, dessa imagem para os teus clientes? Funciona assim, ó. É, quando alguém me procura... Primeiro, eu sento com essa pessoa e o sentar hoje é online, né? Então, eu sento aqui, a pessoa senta lá. <risos> Mas eu sento com essa pessoa e, e aí eu converso, porque eu preciso entender onde ela está, onde ela quer chegar, né? E qual é o cliente dela. Porque a comunicação, Everson, ela, ela é diferente para públicos diferentes. Por exemplo, é... Se você tem uma empresa que o, que o teu cliente é somente mulher, a comunicação é diferente. Tanto a comunicação em texto, quanto a comunicação visual, as cores. Não adianta eu, eu, eu ter uma empresa onde eu, o meu público, né, a minha persona é a mulher, só que as cores da minha empresa é preto, azul, é vermelho. Não combina, não casa. Por quê? Porque mulher, num contexto geral, ela é mais delicada, ela gosta de nhen -nhen, ela gosta de coisinha, ela, sabe? Mulher é assim, a grande maioria. Não estou generalizando, estou dizendo que, baseado nos estudos né, que a gente tem de, de comunicação, de, col de colorimetria, as mulheres, elas são assim, elas são acolhedoras, elas gostam de cores que casem, de cores bonitas, de rosa, de, de dourado, de laranjado, sabe? Gosta do preto? Claro que gosta! Eu, eu, eu, Josi, a minha cor favorita é azul, mas eu não tenho azul na minha rede social, por quê? porque ela não transmite o que eu quero transmitir para as pessoas. Então a gente precisa trabalhar toda essa questão. Então eu entendo tudo isso na pessoa, se a pessoa não sabe. Por exemplo, ah Josi, o meu produto ele é para a mulher, mas eu não sei qual mulher, porque eu preciso saber qual mulher. Que mulher é essa? É a mulher que trabalha na que, que mora e trabalha na cidade ou é a mulher do interior? É a mulher que tem 19 anos ou é a mulher que tem 40 anos? Então, tudo isso a gente. Eu faço essa descoberta, eu sento com a pessoa para daí é, entregar para ela as cores que casam com, esse, com essa persona. Né? Para entregar para ela que tipo de linguagem que casa com essa persona. Porque, por exemplo, a questão da linguagem. Não tem como, mesmo sendo mulher, a linguagem para uma mulher de 19 anos é diferente da linguagem para uma mulher de 40, 50, 60 anos. Então tem tudo isso. Por isso que a, a maioria, quando vai trabalhar o seu, a sua rede social e não sabe disso, acaba não vendendo, porque você está comunicando errado. Você tem o teu público definido que é mulher, mas só mulher é muito vago. Então, eu preciso de muito mais coisas para poder, pra poder é, montar a minha estratégia, tanto de comunicação quanto visual. Inclusive a minha logomarca. Porque eu, eu vejo assim que tem muita, muitas empresas que não têm logomarca, que tem a foto da pessoa no perfil. Então, se você é uma empresa... Né? Se você tem um, um nome, se, se a tua empresa não leva o teu nome, tem que ter uma logomarca. Se a empresa é, leva o teu nome, por exemplo, a minha empresa, eu tenho a minha foto no, no perfil, mas eu tenho a minha logomarca, porque eu uso ela na, na, na papelada que eu mando. Exatamente, é que nem você, porque a nossa empresa, elas são empresas de prestação de serviço. Eu não tenho um produto físico, assim, eu não trabalho com, por exemplo, com roupa. Eu não fabrico roupas, então eu não preciso que a minha logomarca esteja lá. Pode ser a minha foto, porque o meu produto sou eu. É o meu conhecimento, é o trabalho que eu desenvolvo. Então eu vejo que as pessoas não têm logomarca. E todo esse trabalho da, da comunicação visual... Eu faço, eu faço a logomarca, eu estudo sobre a pessoa, eu entendo o que ela quer e eu desenvolvo uma logomarca para ela, captando a essência daquilo que ela é e daquilo que ela quer passar né, para o cliente dela. E é importante. Se as pessoas soubessem o quanto é importante você ter uma logomarca e uma identidade visual, alinhada com o seu cliente, com a persona, não é o público-alvo, tá, gente? É a persona, porque a persona é, é que as pessoas confundem, é, é versão, um pouco o público-alvo da persona. O público-alvo é o geral, né? O geral, assim, as mulheres no geral. A persona, eu vou mais a fundo, é aquela mulher que gosta de passear, que o carro dela é branco, que ela gosta de fazer academia, que ela gosta de... de viajar. Então, essa é a persona. E quanto mais você conhece a sua persona, mais você vai entregar o produto que a sua persona quer. Um exemplo disso: se eu sei que a minha persona tem 40 anos, né? no geral, ela tem 40 anos, ela é mãe, ela gosta de viajar, ela gosta de branco eu posso criar uma postagem, eu posso criar uma identidade visual que, que remeta a viagens, que ela seja clean, né? ou seja, o branco puxado sempre para o clarinho, rosa claro, é, dourado claro, nude. Por quê? Porque eu sei o gosto da minha persona, eu sei o que ela quer. E, consequentemente, eu vou atrair essa pessoa para mim. Porque eu tô, eu tô entregando exatamente o que ela quer, o que ela gosta. Então fica difícil ela não gostar do meu trabalho. É. Porque eu tô acertando lá no desejo dela. Então isso é importante entender. <risos> para quem está em casa aí para entender bem fácil, bem, bem simples para entender isso, faz o seguinte, faz uma experiência. Pega o feed de, do, do Facebook, troca de celular com a sua esposa por cinco minutos, rola o teu feed e rola o feed dela. Você vai ver que as imagens que aparecem no feed dela Ou no meu caso, no feed dele No caso dela, né? É, são coisas nossa, nada a ver Isso aqui, como é que você pode Ficar vendo essas coisas? Por quê? Porque aquilo ali não, não comunica comigo Comunica com ela Exato. Exatamente né? Tanto é que se a gente olhar aqui, ó o pessoal que está em casa, o pessoal que vai acompanhar depois Se a gente olhar rapidamente Atrás da Josi tá lá uma imagem Tem lilás, tem branco <risos> com as mulheres. A minha tem azul, tem dourado. Por quê? Porque eu falo com homens. Eu, falo, eu quero passar uma outra, uma outra mensagem, né? Deixa eu, aproveitar aqui, deixa eu aproveitar e dar um oi aqui. Ó, a flor do campo disse aqui, ó. Quanta informação legal e importante. Bacana. O Pedro Roberto entrou. Visali Dilvia Paiva, Alfredo Silva, Sueli Murilo, Drevali, Mário Matheus Oficial, Luburco, bastante gente aí comunicando. Agora, vamos lá, Josi. Vamos partir um pouco para a parte prática. Então, eu já defini o meu público, eu defini é, que, o que, que eu quero passar, né? defini a persona, definir cores, definir estilo. É, e que ferramentas que são necessárias para o... Assim, ah, eu quero fazer minhas postagens, como é que eu começo? Que ferramentas que eu preciso ter? Funciona assim, ó. É... Desde você criar uma, um, um card, que é um folder, né? Hoje a gente já nem está falando folder mais tanto, a gente fala card, na verdade. Desde você criar o card até você colocar ele é, à disposição para o público, tem várias ferramentas. Você pode utilizar é, CorelDRAW, você pode utilizar é, Photoshop, só que aí você tem que saber mexer com, esses, com essas ferramentas. Você pode utilizar o Canva, que é uma ferramenta online, é incrível também, só que você também tem que saber utilizar. E aí você cria todas as suas publicações. E aí você vai no, no Facebook, existe o estúdio de criação. Que é para você poder fazer as, as programações das suas postagens. Ou seja, você vai postar no Instagram através do, de uma ferramenta do YouTube, do, do Facebook, no teu computador. Então é muito prático. Você abre lá, você pega todas as suas postagens e programa todas elas. Eu só para você ter uma ideia, eu tenho postagem no meu no meu Instagram programada até setembro. Para você ver o nível da organização que todos deveriam ter. E aí, assim, é claro que aí a pessoa fala assim, ah, Josi, você tem postagem programada todo dia até setembro, e se acontecer alguma coisa extraordinária? Aí você vai lá e inclui no meio dessas postagens, você reorganiza, né você tira aquela postagem que ia cair amanhã e você coloca, coloca o, o assunto de hoje e joga de amanhã para outro dia. Então tudo é ajustável. O que, o que as pessoas não podem é, é, é ficar empresas ao que já está feito. Não é porque eu organizei tudo bonitinho e ah, não posso mexer. Não, você pode mexer. Você sempre pode organizar tudo. E aí você vai fazendo esse trabalho. Só que o que, que acontece, Everson? Esse trabalho demanda tempo. Então quando eu sento lá para fazer as minhas coisas, não é tudo num dia que eu vou resolver. Não, eu levei uma semana e pouco para poder deixar tudo organizado o mês inteiro. Por quê? Porque é um trabalho intelectual, é um trabalho de criação. E quando envolve o intelecto, você precisa pensar, você precisa pesquisar, você tem que ler sobre o assunto, né? você tem que ter conhecimento sobre esse assunto para você poder postar. E, e isso não é todo mundo que tem. Se eu for pedir para um empresário ou para uma empresária para ela sentar e fazer a postagem do, de todo o feed dela, não vai conseguir. A grande maioria não consegue. Primeiro porque não é o foco dela, porque ela tem que vender, ela tem que estar preocupada com, com o gerenciamento físico do negócio dela. E o gerenciamento da rede social eles acabam deixando para um segundo momento, só que esse segundo momento não chega nunca. E aí eles acabam perdendo uma grande fatia do mercado, que é a fatia das pessoas que consomem produtos online. A pessoa não sai nem de casa, ela quer comprar tudo pela internet. É, e você e é... não pode perder esse público. É, e assim, né? e a gente tem que tomar um cuidado. né? Eu mesmo, essa semana aconteceu algumas coisas, acabei é, deixando um pouco de lado... E quando eu vi, eu já tinha perdido quatro ou cinco seguidores, né? Porque, Aham. assim, as pessoas que seguem, elas seguem porque elas se interessam pelo teu conteúdo e querem estar consumindo aquilo ali com frequência porque aquilo lhe agrega alguma coisa para ela, né? E até que tem uma, uma, o Mauro Lacerda que ele até disse aqui, ó. Não entendi muito bem isso. Ele estava falando com relação à questão da, da programação. Eu vou fazer uma, uma, uma explicação minha e depois aí a Josiane completa ou ela me desmente totalmente, vamos ver. É... <risos> Mauro, é assim, ó, quando você nas redes sociais, você pode trabalhar com esse agendamento que a Josiane estava falando. Vamos vou pegar um exemplo aqui. Dentro do teu calendário, você sabe que vai ter, tem dia dos pais, tem dia das mães, tem dia dos namorados, tem é, dia da independência, dia da, enfim, são datas comemorativas, por exemplo, que você pode já programar até o final do ano, não tem problema, né? Outras coisas que você pode fazer. Ah. Eu tenho a intenção de fazer uma campanha de Black Friday, que vai ser lá para final de novembro. Então, assim, eu já posso programar algumas peças, algumas artes e deixar pronto. Vem aí, Black Friday. Pode, pode ser até que eu não sei qual que é o produto, eu não sei qual que é a promoção, quantos por cento que eu vou dar, mas vem aí, Black Friday, se liga, né? Então, é nesse sentido que a gente pode se programar, né, Josiane? Isso, é isso mesmo. É porque o que, que acontece? Quando você programa. O, o teu trabalho é, é o planejamento, né? Você coloca a longo prazo tudo o que você quer que aconteça na tua empresa. As programações de postagens funcionam da mesma maneira. Então, a longo prazo, o que, que eu quero que, que vá aparecendo na internet? Então, amanhã eu quero no Instagram que apareça é, aquel, aquele look. Porque é aquele lá que eu quero focar nas vendas. Depois de amanhã, eu quero somente o um sapato. Aí no outro dia, tal coisa. É uma programação. Que vo... Porque se você for postar tudo de uma vez, acaba, acaba tornando cansativo, tanto para você quanto para quem olha. né? E se você for postando todo dia, fazer aquela postagem, você acaba esquecendo, porque você tem coisas para resolver e você esquece. Então existe essa ferramenta para você fazer a programação de tudo todas as postagens que você quer na semana no mês no ano né a maioria das pessoas não fazem no ano a maioria faz da semana né alguns são como eu que gosta de deixar o mês inteirinho ali organizadinho eu sou assim então é um é uma é uma ferramenta facilitadora na verdade do trabalho só que ela ela não é uma ferramenta tão simples assim de de se trabalhar tem que estudar, tem que dar uma lida nela para você conseguir fazer bem certinho, assim, né? Porque também, Everson, não adianta ficar fazendo de qualquer jeito. E, e é isso que está acontecendo. As pessoas estão fazendo tudo de qualquer jeito. Então, não é mais assim. A internet, a rede social, ela se tornou tão necessária que não cabe mais qualquer jeito. Não cabe. Precisa é. fazer organizado. E aí, e aí vem a importância de um profissional, né, Júlio? Porque às vezes, assim, vamos lá, eu, eu venho da área de sou formado em comunicação e tal, então tenho uma certa facilidade, venho da área corporativa, planejamento, planejamento estratégico. Até a gente já falou aqui, né nas outras lives aqui, sobre OKR, falando sobre balanço scorecard, falando sobre, enfim, uma série de ferramentas de gestão que eu utilizo e que me facilitam. Mas às vezes o pequeno empreendedor não tem é, o contato, não tem a facilidade, não tem, é, enfim... O negócio dele é fazer coxinha, é vender pastel ou é vender roupa. Então aí que vem a importância de sentar com o profissional. E aí é nesse momento que vai abrir os olhos do profissional e, e, e mostrar você, olha, no teu caso não precisa fazer até dezembro, né? Precisa, Sim. Vamos, podemos fazer por mês. Acho que pode fazer é, é, é, enfim pontual por, por peça de roupa, por estilo, por público alvo. Então eu quero atingir no começo do mês, as pessoas. Enfim, então dá é aí que vem a importância de ter um profissional que, faz, que faça esse trabalho. Agora, Josi, uhum. o tempo passa muito rápido. Falta só cinco minutos pra gente já encerrar a nossa aula. Nossa! E você, e você já voltar aí para o seu aniversário. Aliás, parabéns pra sua mãe. Quantos anos ela tá fazendo? Obrigada. 60. 80, 60 anos? Não, 60 anos. 60 ah, aninhos. Legal, parabéns pra Deixa ela. Deixa eu só... Obrigada. Deixa eu só responder ali o Lacerda. Ele falou que ele não entendeu muito bem que ferramenta seria. O nome da ferramenta é Estúdio de Criação. É só digitar no Google Estúdio de Criação Facebook. Aí vai abrir. E aí a pessoa, daí ele consegue dar uma, uma lida ali como, é, como que funciona. E também, se tiver qualquer dúvida... Tem os contatos depois da né, Josiane. Chamar. Aí, né, <risos> manda o um direct pra mim, a gente encaminha pra ela aí, a gente, a gente se comunica, né? E faltando agora Isso. quatro minutos, Josiane, conta pra nós aí, as pessoas que quiserem te encontrar, que precisarem te localizar, que, olha, eu preciso arranjeitar minha marca, eu preciso programar minhas postagens, eu preciso dar um jeito na minha rede social de maneira profissional. Como é que eles fazem pra te encontrar? A Josiane Amorim. Simples assim. É só colocar Josiane Amorim no Google que a pessoa vai me achar. Legal. E para a gente encerrar, faz aquela, dá aquela mensagem final aí para os nossos, nossos seguidores, para a pessoa que está nos acompanhando aí, e que vai nos seguir também lá, que vai ouvir depois no nosso podcast também, tanto no Spotify quanto no Deezer. Deixa a nossa mensagem final aí, Josi. Então, Iverson, eu quero só agradecer muito obrigada por esse espaço, né? Eu acredito que é importante, sim, o empreendedor entender, porque ele não sabe, ele não sabe de tudo isso, que a grande maioria não sabe, com relação a todos esses assuntos que eu abordei aqui com você, da importância da rede social... Sabemos que tem um monte de gente que é autodidata, que consegue fazer assim como você é autodidata na, na, no gerenciamento das suas redes sociais. Mas eu garanto para você que mesmo você tendo o conhecimento da comunicação, né, formado em comunicação como é, a hora que a coisa apertar que você tiver palestra no Brasil todo... Não vai dar conta. Você vai ter que contratar uma pessoa que faça a gestão da rede social para você. Porque você não vai dar conta. E se você não tiver alguém que faça para você, vai acontecer o que, já tá, o que aconteceu que você acabou de falar. Você vai começar a perder seguidores, vai começar a perder engajamento. E não pode perder, porque isso daqui é o futuro. E todo mundo está aqui. E se você, se todo mundo está aqui querendo comprar, você tem que estar aqui vendendo. É, e, e tudo muda muito rápido, né, Josiane? Então, assim, é, eu tenho foco em outras, milhares de outras coisas para fazer, o empreendedor também tem e o algoritmo é uma coisa que é, ela é, é, é... ele muda demais e se a gente muda. não tá o tempo todo ali estudando e correndo atrás, realmente a gente deixa passar. Bom, gente, Sim. a gente está aqui encerrando a nossa Live dos empreendedores dessa segunda-feira. Eu quero agradecer a Josiane, quero agradecer o Márcio Barros aí que fez essa indicação da gente conversar, né? <risos> e dizer para todo mundo que estamos aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas e 28 minutos, com mais uma Live dos Empreendedores, trazendo mais um convidado para você, Josiane. Obrigado mais uma vez por essa segunda-feira. Uns parabéns para sua mãe, né? Obrigada. E... E a todos vocês aí que nos acompanharam Gente, obrigado, fiquem com Deus e tchau Até semana que vem Tchau, gente, obrigada Querendo me achar é a Josiane, a Josiane Amorim Na rede social, tá bom? Obrigada, espero ter ajudado vocês Ah, tem aqui a nossa amiga Cadê ela aqui? Procura aí, ó Flor, underline, do, underline, campo 1 Que ela disse que queria a tua ajuda Tá bom? Tá bom, tá bom Obrigada, gente, um beijo, boa noite Tchau, tchau, tchau, tchau